Fala gigante! Seja bem-vindo a mais uma dica do Tio QQ. E hoje a gente vai falar, galera, sobre o ciclo do carbono. Lembrando que apenas é uma dica para ajudar vocês no Enem. E eu vou deixar um link aqui embaixo para você baixar o material lá no meu site. Na verdade, são algumas questões que eu espero que ajude você no seu dia a dia aí para quem está fazendo o Enem. Outra coisa, lembra que essa videoaula tem uma aula completa dentro lá do meu site bioexplica.com.br. Então assim, olha como é que funciona. Quando a gente fala em ciclo do carbono, a gente tem que lembrar logo de gás carbônico, CO2. É o principal gás mais abundante da atmosfera? Não. Lembra que é o gás mais abundante da atmosfera? É o nitrogênio, depois vem o oxigênio. Gás carbônico não é o principal, não vai cair nessa pegadinha, tá? Como é que pode vir prova? Olha, quem é que assimila, quem é que sequestra o gás carbônico o CO2 da atmosfera? São principalmente plantas, algas, ou seja, são seres autótrofos. Então se mostrou em prova, assimilando, pegando o gás carbônico da atmosfera, a gente chama isso de fixação. Então a fixação é um processo na fotossíntese. O que pode liberar CO2 para a atmosfera? Liberar a respiração. Kennedy, planta pode captar e liberar CO2? Sim, a planta pode captar CO2 na fotossíntese e liberar na respiração. A planta também respira, tá, galera? Alguns animais também podem pegar o CO2. Lembrando, quando a planta ela capta esse CO2, que CO2 é inorgânico, já teve gente que errou no Enem, porque não sabia que CO2, dióxido de carbono, gás carbônico, era um elemento inorgânico. Cuidado com isso, tá? A planta vai pegar uma substância inorgânica, CO2 mais água, vai produzir o próprio alimento dela, que pode ser muitas vezes a glicose, e vai passar ao longo da cadeia alimentar. Então ela vai produzir o carbono orgânico. Exemplo, vem um animalzinho lá e come... Uma planta, ele está pegando carbono orgânico, já fazendo mais esse ciclo. Pegando o animal, ele pode respirar, liberando CO2. Um animal, ele pode fazer o que? Eu posso morrer. Quando eu morro, galera, eu sofro decomposição. E essa decomposição também pode liberar. Cuidado! Decomposição já veio no Enem também. Decomposição pode liberar CO2 no ambiente, tá? Lembrando também que alguns seres eles podem não sofrer decomposição e virar combustível fóssil durante milhares de anos, que vai ser queimado na forma de combustível, combustão também está liberando CO2. É claro que a combustão completa, né? A incompleta libera CO, que é o monóxido de carbono. Lembrando também que o CO2 está relacionado com aquecimento global. Mas eu vou deixar isso para outra aula, lembrando que é apenas uma dica rápida para ajudar vocês. Então não esquece de deixar seu comentário. Manda um beijo pro Tio Que, deixa sua cidade aqui embaixo. Então, interage comigo, deixa sua cidade, seu estado. Fala, tio Que tá me ajudando nas aulas. Eu aguardo vocês numa próxima aula. Tchau, tchau, galera!